e lá e jogar o jogo e se divertir matando todo mundo na internet Então esse jogo online Então galera, quando eu chegar lá eu volto Fui Então galera, eu já tô aqui é... Começou já que o jogo, de... eu já vou avisando que eu vou ter que baixar Senão o áudio não vai sair E a minha voz é muito baixa, cara Eu tenho que te gritar pra ela sair isso, tá? Eu vou abaixar aqui, eu vou deixar no 25, eu vou, não, eu vou deixar no 25, tá? Eu vou deixar no 25, cara, tá? Tá bom? Cara, gente tinha que tá assistindo o vídeo. Deixa eu achar aqui, cadê? Ai meu cadê? boa traição, tá bom? Então eu vou ter que ir no militar Green, cara. Green. Milícia Verde, tá? Time Verde. ¡Hasta Galera, e dois não vai ser Ai, ah, meu Corre daqui, corre Corre daqui, meu Se esconde, se esconde Se calma, se calma, se calma Cadê o bicho? Cara, por que só eu, tá? Sabe? Eu tô ali na boa Sem atirar no cara e leva uma granada Não vale, tá? Aprenda que não vale Vou colocar minha imagem para vocês recordarem a imagem mais bonita na cara do Hexa Games. Tá, gente? Só pra explicar, tá? Vou deixar ele falar agora. Que traíra. Ó, oh, tá morrendo muito, cara. Vai nessa. Vai nessa. Vai. Não, não tô nem aí, tá, gente? Não tô nem aí. Vai morrer de novo. Cara. Tu vai morrer. Para. <risos> Bicho, esse é um primo que todo mundo quer ter, meu. Tá? Aqui é top. Todo mundo quer ter esse primo. Para de falar agora. abaixado. Ou é, ou é minha voz que tá abaixada, gente. Me desculpa se eu abaixei minha voz ali. Você tá gritando? Tá, deixa. Me desculpa se eu abaixei a voz, tá, gente? É que eu não sei, cara. Eu não sei se dá ou não dá. Mas eu tenho que abaixar esse barulho do jogo.